Fala galera, trazendo para vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar como evitar bloqueios, tá galera? Eu vou trazer uma ferramenta aqui que eu utilizo e eu acho bacana, é uma ferramenta que a gente utiliza para estar tá evitando bloqueio. Mas bloqueio do que, Vale? Bloqueio de produtos que o Facebook vê com má olhares, tá galera? Quando a gente anuncia rendimento extra, né, que é um nicho de ganhar dinheiro, um nicho de emagrecimento o nicho que mostra muita pele, o nicho que mostra produtos como dores na articulação que a gente tem que mostrar aonde o produto vai estar tá sanando aquela dor e o Facebook não gosta muito disso, quando a, gente coloca, quando a gente sobe uma campanha quando a gente coloca ali uma foto de comparação, um antes e um depois o Facebook detesta é, nichos de é, ganhar dinheiro o Facebook ele não gosta disso, ele vê isso com má olhares Produ produtos adultos né então o Facebook não gosta disso Então a gente, a gente sempre tem que estar tá desviando Para estar tá anunciando sem problema algum E um dos maiores problemas é o que? Bloqueio Quando o Facebook detecta que a nossa publicação A nossa página não está dentro das diretrizes deles E a gente acaba tomando bloqueio ali na nossa conta de anúncio Às vezes na BM E por final no perfil inteiro, tá galera? Então eu vou ensinar uma ferramenta que a gente utiliza Para estar tá evitando esse bloqueio Nada mais é do que fazer um quiz tá galera eu já ensinei para vocês existe algumas maneiras né existe algumas maneiras eu já ensinei uma delas aqui que é o que fazer um pré-cell é, é algo bem simples ali que vem antes da página de venda que é só para pessoa isso também evita já o bloqueio e o quiz evita ainda mais tá galera então eu vou mostrar para vocês o site que eu utilizo e vou ensinar o macetinho porque ele é pago para você tá colocando um link no final tá galera quando você coloca um link no final para você tá colocando um link no final para tá redirecionando depois do quiz tá redirecionando para página de venda ou advertorial eu tenho um macetinho ali que a gente consegue utilizar ele enviar o cliente para a página final para o destino que a gente quer né tanto para página de venda para advertorial ou até mesmo pro WhatsApp ali, caso vocês queiram, né? Que eu gosto muito da campanha de WhatsApp. Então, a gente vai aqui para telhando do Computador. Eu vou ensinar um passo a passo aqui para vocês como tá desenvolvendo um quiz. Eu vou estar tá desenvolvendo na base do produto que eu estou promovendo, né? Então, vocês é, se adaptam com o produto de vocês. Eu vou mostrar mais ou menos uma base ali do jeito que eu faço e vocês... E vocês tenta tirar o melhor proveito disso. Então a gente vai para a do computador e já montar nosso quiz muito simples e muito rápido, sem enrolação, tá bom? Estamos aqui no computador já e vamos utilizar a ferramenta Typeform, tá galera? Essa ferramenta é bem simples, por isso que eu gosto dela. É muito simples de mexer. Rapidinho a gente já vai conseguir fazer é, o nosso quiz, aqui o quiz quando eu vou porque que eu uso, utilizo o quiz quando eu vou testar criativo que vai mandar para o advertorial porque o meu advertorial ele é bem pesado ele ele tem um an muito antes e depois e o facebook não gosta disso e quando eu vou testar é o meu criativo para o advertorial eu utilizo sempre o quiz tá galera porque tem alguns passos ali até o facebook entrar no meu advertorial dizem que o facebook ele pode entrar até 21 páginas, tá galera? Então ele navega até 21 páginas dentro do seu site. Porém, a gente não sabe se isso é verdade ou não, pelo menos eu não sei. Mas eu utilizo dessa, mas eu utilizo dessa estratégia para me estar tá anunciando quando eu vou, ou quando eu vou anunciar para um site um pouquinho mais pesado, eu utilizo essa estratégia. Você que está é, tá promovendo um produto de emagrecimento, Dores nas articulações que mexe com muita pele, que nem emagrecimento para você vender. Você tem que estar tá mostrando antes e depois. Então, assim, você tem que. O seu criativo ele tem que ser muito agressivo. E o Facebook às vezes não gosta disso. A sua página tem que ser muito agressiva para estar tá vendendo. E o Facebook não gosta muito disso. E a gente sabe que a maioria dos bloqueios vem da página e não do criativo. Quando a gente monta o um criativo bacana, é a página é o que dá o bloqueio, tá, galera? Eu falei para vocês nos vídeos atrás aí referente a isso, tá? Então eu utilizo dessa maneira aqui para me estar tá promovendo quando eu voltar tá mandando pro Advertorial. Então vocês que estão promovendo produto de emagrecimento, ganhar dinheiro, mostra muita pele, tem que ter um pre ou um quiz, tá galera? O pre eu já ensinei para vocês como utiliza no Canva, tá galera? Tem um vídeo no canal como fazer um pre no Canva aí, tá? Caso vocês queiram fazer um pre que é mais simples ainda do que esse daqui, tá? Então aqui a gente tá aqui na, na tela do Type Forms, né? Type tipo Form é essa daqui. Então a gente vai colocar aqui, ó, o New form. Aí ele vai me perguntar o que, que eu quero montar, Tá? Aí eu venho aqui, ó, quiz. Aí aqui tem diver... aqui tem alguns templates, né? Eu venho aqui personalizar, tá, galera? Personalizando, eu vou, aí a gente vai, eu quero usar esse template, tá bom? Aí ele vai carregar aqui a telinha pra gente e a gente vai mostrar aqui como, eu vou mostrar pra vocês como que vocês fazem. Aqui eu vou dar exemplo, exemplo aqui, né? Um quiz, continuar. exemplo então aqui você eu vou colocar o um nome do produto aí aqui vocês colocam uma frase de impacto perfeito aqui eu não quero nada Normalmente eu coloco três questionários, tá? Vocês podem... Quanto mais questões você colocar aqui, o risco de bloqueio vai cada vez diminuindo mais, tá, galera? Qual é a sua idade? Aí ah, aqui a gente coloca ó, 24 a 35. Não. 25 a 34. 35 a quarenta e quatro aí eu vou adicionar mais aqui quarenta e cinco mais tá aqui eu tiro tiro não quero descrição quero de cabelos Melos aqui, galera, praticamente a gente terminou. Eu coloco, gosto de colocar duas... Eu coloco de dois a três questionários aqui, tá, galera? Então a gente já praticamente terminou. Agora o um macetinho pra você tá colocando um link aqui, galera, e não, não precisar apagar, o que, que a gente faz? A gente vem aqui, delete esse daqui, ó. a gente deleta esse. Tá vendo que sobrou só um aqui? Aí o que, que a gente faz aqui, ó. oficial aqui galera ó, perfeito ó. clique no link abaixo para ir para o site oficial aí eu coloco aqui ó da https que você vai colocar aqui você pode colocar o link de afiliado o link que você deseja que a pessoa vá tá então no final do no final do quiz quando a pessoa clicar aqui vai para o link desejado tá galera então aqui eu coloco o link do meu advertorial da minha página de venda o link que eu quero que a pessoa vá tá quando eu vou utilizar o quiz, eu coloco aqui o meu pré sell tá, galera? Eu só vou colocar o Google aqui para vocês verem como que vai ficar, tá? Publiquei. Esse link aqui vai na campanha, tá, galera? Esse link aqui, ó. Ele vai lá na campanha. Quando você subir a campanha, você vai utilizar esse link aqui, tá? E aqui a gente vai ver um, um preview, tá Tá bom, galera? Ó, Plus Hair. Queda de cabelo. Nunca mais. Eu vou dar Start aqui. Ó. Qual é a sua idade? Aí tem teu... Ponto de derrogação aqui, que eu acabei esquecendo. 25 a 44. Ah, qual é o seu problema? Ponto de derrogação aqui, esqueci também. Cabelos finos. E Submit. Aí aqui, ó. Clique no link abaixo para ir para o site oficial. Aí quando você clica aqui, vai abrir o site. Tá vendo, galera? Já abriu o site, bem simples. Aqui a gente pode colocar em português, tá bom? Aqui a gente vem aqui, ó. Em Settings. Aqui em Inglês. E lá onde vai estar tá, Submit, galera... Vai estar tá em português agora, tá? A gente vai ter que vir aqui dar um clique. Vamos aqui, vamos ver. Cabezão, tá? Vamos ver se vai ficar. Ok. Ó, enviar. Enviou. Aí vai estar tá aqui, ó. Perfeito. Do jeito que a gente quer. A gente volta aqui. Aqui, galera, ó. Vocês podem estar tá customizando. Eu sempre gosto de, de colocar é, uma imagem, tá, galera? Vamos ver aqui, ó. ó eu quero mexer com o cabelo, ó. dou um clique aqui. Ele vai vai adicionar essa foto para mim e eu coloco aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vai ficar dentro dessa imagem, tá vendo? Aí você escolhe a cor que você quer aqui, deixa uma cor mais preta. Ó, quero quero que fica assim, ó, tá vendo? Então aqui vocês podem customizar do jeito que vocês acharem melhor, mas eu utilizo essa estratégia para me estar... quando eu vou promover para uma página muito agressiva, eu utilizo o pre para me estar evitando ao máximo, ao máximo de bloqueio. Com essa estratégia eu evito de tomar bloqueio, já com teste de criativo, aí muito menos eu consigo escalar, tá galera? Então essa estratégia aqui do, do quiz eu acho muito bacana para quem está promovendo o produto que vai estar tá, quando vai estar tá batendo muito forte na dor, tá, galera? Então, eu utilizo dessa estratégia aqui para me estar tá evitando o um bloqueio. É muito simples, muito rapidinho de fa você fazer. Esse macete você consegue fazer também para não precisar pagar, porque essa ferramenta é paga e ela é cara. Se eu não me engano, era é 80 dólares. Essa ferramenta para você utilizar ela da, da maneira full é cara, assim, entre aspas, quando você... Ainda está no começo ali do Marketing Digital, porque todas as ferramentas do Marketing Digital, o custo é muito, é muito acessível pelo ganho que você tem. né? A gente sabe que aqui no Marketing Digital, quando você aprende, quando você se dedica ao mercado, você consegue ganhar bastante. Então aqui... Muito simples e muito, muito fácil usar a Typefarm, tá, galera? Basta você colocar aí no Google mesmo, Typefarm, você já vai cair no site dele, não tem link de afiliado nem nada. Vocês podem pesquisar aí à vontade, tá, galera? Se esse conteúdo aqui fez algum sentido para você, galera, não esqueça de dar aquele joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein?